olha só minha gente isso aqui é a vida do campo para você visitar para você passear é muito lindo ó. mas a partir do momento que você começa a cuidar do campo que pega uma picareta, uma enxada para arrancar toco cuidar dos bichos todo dia ó. quem tem roça não pode sair ó. Ó, cuidar de tudo ó. arrumar cerca aí fica um pouco duro para você passear é muito lindo, viu. Okay. <risos> Olha só, gente, isso aqui é o interior do Pará, cidade de Marabá. Olha só que lindo aí, ó. Ali na frente, ó, tem muitos pés de coco, babassu, ó. Olha só o sol saindo aí, ó. Que maravilha, ó. Olha, ó. Aqui é o cavalinho, ó. quer conversa não, viu? Huh? Isso aqui, gente, é o prato principal da roça. Galinha caipira. Isso é maravilha, ó. Olha que lindo aí, ó. Lindona, né? Aqui, aqui é o guardião. O guardião da casa. O rapaz ali já tá tirando ali o café da manhã. É o leite aí, ó. Alinha a vaca com o bezerrinho, ó. Ei! oh. o oh. Ei! Ô! Oh. Oh. olha. Olha que linda aí, ó. Chega a brilha aí, ó. Ó, oh. oh, mansinha, mansinha, Ó. Oh. Mansinha, viu? Eu acho que é mansinha, né? <risos> olha só. Ei, ô, ô. Vem, vem, oh, vem. Ô, ô, ó. Olha que lindo. Vamos ver essa aqui de novo. Ei, ô. Ó, essa aqui é novilhota. O chifre é pequenininho, ó. Tá novinho ainda, ó. E aquela ali já é uma vaca adulta. Você vê que o chifre é bem grande, ó. Só que aquela ali é moxa, não tem chifre. Olha aquele bonitinho aqui, ó. Que lindo aqui, ó. Deixa eu pegar, viu? Ó. Ó. Ó, passar a mão aqui, ó. Ó, mansinha. Olha. Mansinha mesmo. É, ó. Vem, vem. Ó, ela gosta de carinho, ó. Cafuné, ó. Olha, Viu, ó. Marah. Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya